Inaugural Julius Fair Sao Paulo e Paul brings the party to Brazil. Push, push, keep pushing. Prepare to be electrified. São Paulo chega para ser a melhor pista do ano na Fórmula E. E é sobre isso que eu vim falar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Eu sou o João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semana para falar sobre a Fórmula E, dessa vez um sábado, exatamente uma semana antes da estreia oficial da categoria no Brasil. Como o EP de São Paulo, o sonho de consumo da Fórmula E desde a sua temporada de inauguração em 2014. E enfim, o projeto saiu do papel e será realizado entre sexta e sábado da semana que vem, dias 24 e 25 de março, com cobertura em loco e transmissão ao vivo com imagens do Grande Prêmio de todas as atividades de pista no YouTube. E a pista escolhida pela Fórmula E para fazer essa tão aguardada no Brasil, no sambódromo do IMB em São Paulo, possui 2,96 km de extensão e 11 curvas, com o um modo de ataque situado na terceira curva. Com a retirada da chicane que fazia parte da reta principal, essa reta do sambódromo vai ser sim a maior reta de chegada do calendário da Fórmula E, conforme previsto até pelo brasileiro Lucas de Gracie, titular da Mahindra no grid. Além disso, a Fórmula E seguiu né, o que já havia feito na última etapa na Cidade do Cabo, pista que agora detém o recorde de velocidade média da categoria sim, a pista da cidade do cabo é oficialmente a mais rápida da história da Fórmula E e São Paulo vem para não ficar muito atrás com, uma, com duas retas muito grandes, na verdade são três retas né? tem a reta de chegada que é enorme e na reta oposta né? depois que os carros passarem pela curva 3, passarem por onde tem o modo de ataque tem mais duas retas consideravelmente grandes separadas por uma chicane Desde que a Fórmula E entrou nessa era terceira geração, no início desse ano, as, as características do circuito mudaram um pouco, é, muito também por conta da, do fato do novo carro de terceira geração ser mais sensível a toques do que o de segunda geração. Assim, a Fórmula E tem feito, sim, pistas mais largas, que produzem melhores disputas e que permitem é, uma quantidade maior de tentativas de ultrapassagem, coisa que já ficou muito clara primeiro em Heidelberg e depois na Cidade do Cabo, as duas últimas visitas da Fórmula E, as duas últimas estreias. A Fórmula E vai para sua terceira estreia no próximo final de semana e muito dessas novas características elas se dão exclusivamente pela implementação do novo carro de terceira geração. Um carro que, por um, se por um lado é mais sensível e mais leve, por outro, ele é muito mais eficiente. Isso faz com que a categoria precise adicionar menos curvas nos seus circuitos, menos chicanes. É, vale aqui uma explicação de que para regenerar energia na Fórmula E, um piloto usa o freio ou o coast que é o ato de tirar o pé do acelerador antes da frenagem e deixar o carro rolar sozinho durante um tempo. É isso que regenera a energia do, dos carros da Fórmula E, energia vital para que seja possível disputar alguma coisa na corrida e os pilotos precisam ter esse equilíbrio para não acelerar o tempo todo e também não frear demais. A, curva, a pista do Brasil oferece esse desafio porque ao mesmo tempo em que é, gera grandes oportunidades de ultrapassagem com retas muito grandes e curvas é, de certa forma fechadas, ao mesmo tempo em que ela gera esses cenários de ultrapassagem por outro lado ela vai obrigar esses pilotos a gerenciarem bem a energia dos seus carros pela quantidade menor de curvas do que eles estão acostumados a fazer Ou seja, vão ter menos oportunidade de regenerar energia Então vão ter que aproveitar essas oportunidades de uma maneira bem mais eficaz A pista da Fórmula E vem sim para ser a melhor do ano em São Paulo é uma pista que é, o, a pista do AMB já está praticamente montada, faltam só alguns ajustes né, nas primeiras curvas. O Grande Prêmio, inclusive, já andou pela pista e já pôde atestar que é uma pista de primeira linha e que vai receber a Fórmula E. Tem tudo para ser uma excelente estreia da Fórmula E em São Paulo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso para curtir essa, essa, esse momento histórico da categoria, o link está aqui na descrição. O Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil e vamos transmitir ao vivo no YouTube todas as atividades de pista, não só do EP de São Paulo, como todas de toda a temporada. Comigo e com Pedro Henrique Maru nos comentários. Na semana que vem eu tô de volta. Valeu!